O mundo está acompanhando a 24ª edição das Olimpíadas de Inverno, em Pequim, na China. Por conta do nosso clima infernal, ou melhor, tropical, não temos o hábito de praticar a maioria desses esportes e tampouco acompanhar fervorosamente a competição, mesmo o Brasil tendo representantes na disputa por medalhas. Mas se deslizar carrinhos a mais de 135 km por hora, saltar por mais de 200 metros e jogar esse divertido esporte de lançar pedras com a ajuda de vassourinhas, não te desperta nenhum interesse, há um outro fato que pode te chamar a atenção. A edição desse ano é a primeira Olimpíada de Inverno a usar quase que 100% de neve artificial. Mas antes de falar de neve de mentira, é preciso entender o que é neve de verdade. A neve, assim como a chuva, é uma precipitação. Usamos esse termo na meteorologia para descrever fenômenos relacionados à queda de água do céu. Para a neve se formar, é preciso de duas coisas, uma temperatura bem baixa e uma certa quantidade de umidade no ar. Com esses dois elementos, a água evaporada se solidifica, num processo chamado sublimação, e forma pequenos cristais de gelo, que se agrupam em flocos de neve, caem do céu e vão parar direto no seu feed do Instagram. Nesse processo, temos três curiosidades bem legais sobre a neve. A primeira é que, mesmo ela se formando e caindo das nuvens, isso não significa que ela vai chegar até o chão. Para isso acontecer, é preciso que a temperatura esteja bem baixa. Caso contrário, a neve pode passar para uma camada de ar quente e mudar para o estado líquido. A segunda é que a neve, muitas vezes, é algo sujo. Isso porque ela se cristaliza ao redor de pequenas partículas, como sujeira. E a terceira e mais legal é que os cristais de neve sempre têm um formato hexagonal. Para entender isso, temos que lembrar da composição da água, um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, que fazem uma ligação covalente, ou seja, compartilham elétrons entre si. Por causa disso, os átomos de hidrogênio, parcialmente positivos, ficam no ângulo de 104,5 graus em relação ao átomo de oxigênio, que é parcialmente negativo ou seja, como um imã. Daí, a carga negativa do oxigênio de uma molécula é atraída pela carga positiva de hidrogênio de outra molécula, criando uma ligação de hidrogênio. Então, num cenário de repetidas ligações, levando em conta a angulação do hidrogênio, se forma uma estrutura hexagonal. Lembrando que isso acontece com a água na forma sólida. Na forma líquida, as ligações de hidrogênio possuem outro comportamento, sendo a atração delas responsável por coisas como a tensão superficial, que permite que alguns insetos caminhem sobre a água, e a formação de gotas d'água Agora que entendemos como a neve funciona Fica fácil compreender porque é difícil nevar aqui no Brasil Nosso clima predominantemente tropical Não ajuda a criar as condições necessárias Para a neve se formar Os raros casos de neve por aqui São registrados em regiões de grande altitude Como as Serras do Sul E com a ajuda de uma massa de ar polar Que vem do Polo Sul trazendo todo o frio e umidade de lá Ah, mas apesar de não nevar tanto O Brasil tem bastante chuva de granizo Mas isso é um assunto para um vídeo que fizemos lá no Minuto da Terra Eu vou deixar o link aqui embaixo Ok agora que entendemos o que é neve de verdade podemos entender a neve de mentira e entender por que ela pode ser comum no futuro. Essa não é a primeira Olimpíada de Inverno com problemas climáticos. Na década de 60, na Áustria, a competição precisou de algumas ajudas para conseguir realizar o seu evento. O exército precisou esculpir e transportar 20 mil blocos de gelo, além de carregar 40 mil metros cúbicos de neve para as pistas de esqui. Nessa época, ainda não existia a tecnologia de neve artificial. Ela só foi introduzida nos anos 80, na Olimpíada de Inverno de Nova York, nos Estados Unidos. Já avançando um pouco no tempo, as edições na Rússia e Coreia do Sul também precisaram correr bastante atrás de neve artificial 80% e 90% respectivamente Já a edição desse ano, a China se torna o país a usar quase que 100% de neve artificial E a gente fala quase porque o relatório da China alega que tem um pouquinho de neve Já grandes veículos da mídia alegam que é 100% de neve falsa isso acontece porque Pequim e a região que está sediando já não é uma grande fonte de neve. Apesar de climas frios, o ambiente é muito seco. Para agravar a situação, o aquecimento global vem causando estragos e alterando o clima de várias regiões no mundo. E isso não é um exagero alarmista. Um estudo recente analisou as 21 cidades que já sediaram os jogos. Fez um levantamento com atletas e treinadores sobre condições ideais e fez projeções para o futuro. Até 2080, em um cenário de alta emissão de gases poluentes, apenas uma cidade estaria apta a sediar os jogos de inverno. Então, podemos pensar em um mundo mais sustentável ou podemos optar por soluções mais imediatas e nada ecológicas para resolver os nossos problemas como a neve artificial. Um grande canhão com bastante pressão, jogando uma fina neva de água e cristais de gelo, que se misturam no ar e caem como neve. Bom, pelo menos é o que aparenta, já que, microscopicamente falando, a neve falsa não é nada bonita e hexagonal como a neve verdadeira. E ela não é boa para o meio ambiente, pois a produção de neve demanda uma quantidade grande de água. Quanto? Não é tão simples dizer. Você vai encontrar vários sites falando de vários números diferentes sobre a quantidade de água gasta nessa edição. Então, por hora, podemos ficar com o número que está no relatório de sustentabilidade pré-jogos olímpicos. Estima-se que em apenas uma das áreas dos jogos serão usados 730 milhões de litros de água. Lembrando que essa é uma estimativa de apenas de uma das áreas. Um relatório oficial com o um número real só será divulgado após a realização dos jogos mas alguns cientistas já estimam que o número pode ser muito maior. Além do consumo de água, com o risco potencial de escassez desse recurso, também o gasto de energia para ativar essas máquinas, há outros problemas para serem levados em consideração. Essas máquinas produzem poluição sonora, que pode afetar a vida selvagem da região. Também existe a possibilidade de problemas no solo e na vegetação. A neve artificial demora mais para derreter e também pode conter aditivos químicos. E se estamos colocando muita neve em um ambiente que não é acostumado a ter, temos que pensar na possibilidade de erosão quando essa água escoar. São preocupações bem alarmantes que temos que ficar de olho. Mas também tem outro aspecto aqui que temos que prestar atenção, a geopolítica. No momento atual, vários portais internacionais e nacionais falam sobre a neve falsa e os possíveis impactos ambientais que ele pode ter. Mas é preciso lembrar que Rússia e Coreia do Sul também usaram bastante neve artificial. Mas na época, o problema não parecia tão alarmante. A neve falsa também não é um fenômeno só de jogos olímpicos. Ao redor do mundo, vários hotéis e estações de esqui também usam esse recurso. Essa minha observação não é para ignorar as ações da China ou dizer aqui que é tudo uma grande invenção da mídia. É só para vocês pensarem um pouco sobre esses jogos de informações e fazer um alerta aqui. Toda mídia é parcial, inclusive nós. Portanto, é muito importante você prestar atenção de onde você recebe as informações e principalmente buscar outras fontes e opiniões, mesmo as que você discorda, para conseguir formar o seu raciocínio. Em 2026, nós teremos as Olimpíadas de Inverno na Itália, que já sediou os Jogos em 1956. Porém, agora tem um pequeno problema. Um estudo já identificou que desde os últimos Jogos lá, a temperatura média do país subiu 5,9 graus. Ou seja, tudo indica que a neve falsa veio para ficar. E possivelmente usaremos mais ela no futuro em outros jogos. Por isso, o pensamento crítico tem que ser feito toda hora, em todas as edições e sem uma preferência geopolítica. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Meu nome é Ricardo e obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Também é muito importante se você comentar. Isso ajuda aí o YouTube a tentar entender que a gente é um vídeo bom. Então deixe seu oi aqui embaixo, beleza? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Até semana que vem.